Oi galera, voltamos com mais um vídeo aqui The Last of Us no canal Família, bom, vamos seguir aqui então é, A gente havia avistado no, no, no episódio passado O alojamento Os caras lá embaixo A gente vai seguir aqui, cara Vamos ver onde que a gente Vai chegar Acredito eu que eu tenho que explorar aqui, mano Ah, deixa eu subir aqui. Espera, é, mano. Aí, boa, subiu. nossa que louco tem mapa aqui não tem mapa não. não tem mapa velho eu tenho que andar e procurar aqui pelo que parece por aqui, então. Nossa, achei na cagada, velho. Achei na cagada. Cara, a jogabilidade é boa. Não é ruim, não, Fera. Da hora, né? Eu achei muito massa essa neve também, misturar junto com a roupa ali, ó. Então, tipo, dá a sensação que, que realmente tá sujo de neve, tá ligado? Opa. Você tá vivo? esse daqui, ao ah, um infectado, Ixi. vários infectados galera. Aí galera já fizemos nossa thumb vamos seguir em frente aqui. Será que eu passo por aqui? Que estranho. Nossa, lugar é estreito, hein? Meu Deus! Sai! <risos> Nossa! Eles morreram na, na neve, acho que é por isso. Ah. Caramba! Caramba! Oh, Caramba. Nossa, cara! O que, que foi isso, velho? Mano! Ai, não! Agora ferrou. pega, pega! Pega! Ah. Mantenha pressionado R2 para se curar. Aqui. Hererê, velho. Quase morri já, cara. Velho é louco. Preciso de uma pista boa. Ué. Aqui não dá para entrar. Aqui dá. Tá. Beleza, vamos explorar aqui então. Vamos ver o que a gente acha aqui, pessoal. Tá. Ok. Tá, beleza. Acho que não tem nada pra gente aqui, cara. Que útil, tá ligado? Útil, acho que não tem nada aqui. Beleza opa tem uma bala importante aí como eu faço para sair daqui caramba velho acho que aqui não vai ter nada mesmo hein galera Dito eu que aqui tá... tá vazio, não tem nada e agora. Dá pra subir aqui. Vixi, aqui também não, acho, acredito eu. Bem não. E agora, como é que eu saio daqui, velho? Ah! Ok. Nossa, cara, que da hora, velho. Nossa, eu gelei que era mais alguém ali, velho. Você é louco. Uh, Espera, uh, só que não encontre nenhum. Cadê esse posto? Aí, cara, onde eu tenho que ir agora? Eu queria muito saber. Beleza. Encontramos alguns infectados Tem que e tal. para aproximar-se solteiramente dos inimigos e pressione o triângulo para imobilizá-los. Boa. Isso. E agora? eu ver se tem alguma coisa pra nós aqui. Eu acho que esse pá não tem nada, velho. Caramba, mano. Que jogo massa, velho. Boa. Isso. Cacho. Aí. Fui parar, velho. Deixei ele me ver, cara. Podia ter atirado, mas... Sim, agora já era. Não. Aí, mobilizei. Aí. Caramba, Aí! Caramba, velho. Nossa. Porque agora eu tô ferrada, mano. Quer dizer, eu não. Tô ferrada não. Mulher tá ferrada. Nossa, velho, você entra nesse jogo, cara. Você entra na, na fissura do jogo, mano. Muito massa, velho. É louco. Ah. Ah, já usei, já. Beleza. Caramba, e tem bala. Beleza. tô perdida. E agora, mano, onde eu vou? Merda. Caramba, velho. Caramba, velho. Nossa. quanto tempo de gameplay já tá dando? 15 minutos. Vou jogar no máximo 15, galera. eu vou ter que parar, hein. Senão vai ficar muito extensa esse gameplay, cara. A gente não me viu. Daqui vim também, Eu pego já. Será que vai vir pra cá? Não, Boa. isso ótimo. Não precisa nem gastar bala. Ó. Chega na boa, tem muita euforia, Vou nem gastar barra. Eu espero que aqui eu não encontre nenhuma surpresa. Surprise boa. Aí vamos lá. Cara, eu já nem sei pra onde eu tenho que ir mais, velho. De trás. Aí. Astros de cavalo. Cadê a patrulha? A L. Bem, por aqui. Atrás de você. Galera, a gente vai ficando por aqui, beleza? Bom, é. A gente tava fazendo a investigação ali com, com a, um outro personagem, mas a gente vai parar por aqui, porque agora a gente vai iniciar com a L, beleza? Galera, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, dá aquele like pra ajudar a gente aí, porque é muito importante e ajuda demais o canal. O canal tá indo muito bem, graças a Deus, tô gostando demais disso. E cara, se quiser me segue nas redes sociais também, no Instagram, no Instagram inclusive, porque lá se você quiser trocar uma ideia comigo, manda mensagem lá, a gente troca uma ideia, fala como que foi o vídeo, fala algumas dicas, ou uma crítica construtiva que você tiver, enfim. Me segue lá no Instagram, ele tá aqui embaixo, tá passando aqui na tela pra vocês também. Beleza? Tá embaixo na descrição. E também, se puder, me segue lá na página do Facebook Games DN, pessoal. Beleza? Eu sempre tô postando no Instagram e na página tudo que rola aqui no, no canal do YouTube, beleza? Eu vou indo nessa, então, galera. Valeu pela sua presença e até mais. Fui!